Lionel está com a mão no coração, porque ele foi corno e o coração dele está doendo. Foi corneado, por isso que ele tá com a mão no peito aí, tá vendo? Lionel Messi foda. Olha os cabelinhos dele, velho. Que cabelo lindo, hein? Ó, ó, ó, o movimento. Ó. A tá uma bicuda no computador, cara. Não.